João contraiu um empréstimo de 10 mil reais a uma taxa de juros de 2% ao mês sobre o saldo devedor. Ele pretende pagar 5 mil no final do primeiro mês, sublinhar para interpretá-la e quitar a dívida ao final do segundo mês Assim Ele terá De pagar Ao final do segundo mês A quantia de Então vamos lá Analisando aqui a questão Essa é uma questão De juros É uma questão sobre juros Compostos Tá legal? Ela é uma questão sobre juros compostos. Pô, Marcão, como é que você sabe que é juros compostos? Ó, tá subtendido, Estou Tô interpretando a questão. Ó. Olha o que ele fala aqui, ó. A taxa, ó. A taxa de juros é de 2% ao mês sobre o saldo devedor. Então, é a ideia dos juros sobre juros. Então, ele tá falando ali. Né, que o cara contraiu o empréstimo e a taxa ela sempre incide sobre o saldo devedor. Ou seja, é a ideia dos juros sobre juros. Então está subentendido ali que o regime aplicado é o regime de juros compostos. Beleza? Por que, Marcão? Por causa daquela palavrinha ali, ó, saldo devedor. Então eu já sei que a questão é sobre juros compostos. Beleza? E o que, que ele está pedindo ali? Ele quer saber qual o valor que o cara vai pagar da dívida, né, do empréstimo, no segundo mês. Então, tudo lindo. Já interpretei a questão. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Agora, vamos lá. Já interpretei, né? Interpretou, resolve. Para resolver... Entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, para resolver essa questão aqui, eu vou ter que aplicar a ideia do arrasta-arrasta. Que nada mais é que a ideia do juros sobre juros. Só que para facilitar a minha vida, eu vou criar aqui a linha do tempo, ó. Aí vai facilitar o entendimento da questão. Ó. ó. 10 mil. O cara contraiu uma dívida de 10 mil. Aí ele vai pagar da seguinte forma. Aí eu vou criar aqui a linha do tempo. Como é que esse cara vai pagar esses 10 mil? Vou colocar aqui na linha do tempo. Para você entender. Ó. 10 mil. Aí ele vai pagar no final do primeiro mês 5 mil. E no final do segundo mês, ele vai quitar a dívida, com um valor que não sabemos, né? que é exatamente a pergunta do problema. Então é isso que está acontecendo no probleminha. O cara contraiu o um empréstimo de 10 mil, na data 1 ele pagou 5 mil, aí ele quer saber quanto o cara pagou na data 2, para liquidar a dívida. Então vamos lá, você mesmo já vai entender o que está acontecendo. Olha como a linha do tempo ajuda no raciocínio. Ó, 10 mil é hoje. Tá? 10 mil é hoje. Você tem uma dívida de 10 mil. Aí raciocina comigo. Ó. O mundo é feio. Ó. O mundo é capitalista. Ó. Passou um mês. Você ficou devendo um mês. Ele vai te cobrar 10 mil? Não. Não. Ele não vai te cobrar 10 mil. Ele vai te cobrar os juros de 2%. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2% de 10 mil. O mundo é feio, ó. Então, vamos lá. Vamos ver quanto esse cara deveria pagar daqui a um mês, né? Se ele ficou devendo o um mês, com certeza essa dívida vai aumentar. Como é que a gente faz esse cálculozinho aqui, ó? Facão nos zeros, né? Ó, corta dois zeros, ó. Pou, pou. E multiplica o que sobrou. Então, zero trauma. Dois vezes 100 vai dar 200 Então, o cara vai te cobrar aí 200 reais de juros. Então, daqui a um mês, a tua dívida passou para 10 e duzentos. Então, a tua dívida agora... É de R$ 10,200. Beleza? Só que você pagou quanto? 5,000. Pergunto. Vamos lá. Eu quero a participação de vocês. Qual é o saldo devedor na data 1? Qual é o valor da sua dívida na data 1? Coloca lá para mim. Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Quero a sua participação. Pô, o mundo é feio. 10 mil passou para 10 .200. Só que você tinha 10 .200? Não. Você pagou 5 mil. Então, qual é o saldo devedor? Coloca aí para mim. Vamos lá. Sem medo, você sabe. Você sabe, pô. Então, o saldo devedor é só diminuir, né? Vai ser 10 .200. Vai ser 10.200 menos 5 mil, que vai dar 5 e 200 Então, esse é o valor da dívida, né? Atualizado. Só que você ficou devendo mais um mês. Ó, porque, segundo o problema, ele quitou a dívida né, no segundo mês. Então, pergunto, se ele ficou devendo mais um mês, ele vai te cobrar R$ 5,200? Não, ele não vai te cobrar R$ 5,200. O que, que vai acontecer aí? Vai rolar uns juros. Juros de quanto? De 2% sobre o saldo devedor. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2% de R$ 5,200. Oh, não estou usando fórmula, não, hein? Eu sei que a concorrência aí vende essa ideia que você tem que usar um monte de fórmula. Em alguns momentos você vai até usar. Né? Como eu vou te mostrar daqui a pouco. Na aula eu também vou usar a fórmula. Mas podendo evitar, né? aqui a gente só está sambando. A gente só está pagodeando. Não estou usando fórmula. Só estou usando a ideia dos juros compostos, que é a ideia o dos juros sobre juros. Então vamos lá. Como é que a gente faz essa continha? Ó, corta dois zeros, pou, pou, e multiplico o que sobrou. Então, 2 vezes 52, isso daí vai dar 104. 520. Mais 104 vai dar 5.304. Então, esse é o valor que ele vai pagar aqui na data 2. 5.304. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A. Letra A de aprovado no Banco do Brasil.